Pedimos agora que tu possas nos ajudar a encontrar paz e descanso nesta noite. Como está escrito na Bíblia, em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro, Salmo 4 verso 8. Senhor, sabemos que a vida pode ser difícil e muitas vezes carregamos preocupações e medos em nossos corações. Pedimos que tu possas nos ajudar a entregar todos esses fardos a ti nesta noite para que possamos descansar em tua presença. Ajuda-nos a lembrar das tuas promessas de que tu cuidas de nós e nunca nos abandonarás. Hebreus 13 verso 5 Pedimos também que tu possas nos proteger enquanto dormimos. Sabemos que existem muitos perigos neste mundo, mas confiamos que tu podes nos guardar em segurança. Como está escrito no Salmo 91 verso 5 e 6, não temerás os terrores da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se propaga nas trevas, nem mortandade que assole ao meio-dia. Senhor, rogamos que possas nos conceder um sono tranquilo e revigorante, que possamos acordar renovados e prontos para enfrentar um novo dia com força e coragem. Como está escrito no Salmo 3 verso 5 e 6, deito-me durmo torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Finalmente, Pai Celestial, pedimos que possas abençoar todas as pessoas que estão lutando para dormir tranquilamente esta noite. Que elas possam encontrar a paz que só Tu podes dar e descansar em Tua presença. Que possam sentir o Teu amor e cuidado por elas, mesmo nos momentos de dificuldade. Pedimos tudo isso em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador.